Vamos dar uma olhada então no Bitcoin que está rompendo esse triângulo aqui para cima e a pergunta que fica é, será que vale a pena a gente estar tá comprado nesse momento? É sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, então bora lá! Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar aí se você gosta dos conteúdos do canal. Participe também aqui do grupo Telegram, são mais de 10.200 membros aqui no Telegram do canal. E também tem o Orca Sinais aqui, que a gente está postando sempre análise aqui de altcoins, notícias importantes do mercado. Então participem dos dois aqui, tá galera? Vale muito a pena. Então galera, vamos olhar com o Bitcoin que está rompendo esse triângulo aqui, né? Querendo fazer uma confirmação inclusive nessa linha que é uma resistência, está querendo virar um suporte. Tá? Então, será que vale a pena a gente estar aqui agora comprado nesse momento? É sobre isso que eu quero falar aqui, então, nesse vídeo, tá, galera? E para isso é o seguinte, a gente está numa região de resistência importante, tá? Aqui querendo fazer um pivô nessa região. Isso aqui é muito, uma região muito interessante, está tendo uma resistência forte. A gente pode desenhar aqui, inclusive, uma região aqui de resistência. Inclusive, VPVR a gente pode ver também tem uma resistência forte aqui, volume de negociação, tá? E, galera, se a gente conseguir romper essa região aqui, ó, Rompendo essa região para cima, tá? Eu tô projetando o Bitcoin nessa região aqui dos 32.600, tá? Então se a gente puxar aqui, inclusive Fibonacci, dessa região que a gente fez um suporte aqui, tá? Essa é região dos 27.200 dólares aqui. Inclusive é uma região que eu tô avaliando aqui colocar stop se o Bitcoin perder, tá? Por alguns motivos que eu já comentei em outros vídeos. Mas olha só, se a gente fizer então um pivô aqui nessa região, puxando o Fibonacci, estou pro fundo aqui, ó. Nesse fundo topo aqui, nessa região, o primeiro alvo que a gente buscaria se a gente conseguir romper essa região aqui, ó, seria essa casa aqui dos 32.600, tá? Quase 32.700 dólares, tá bom, galera? Então, como a gente tem de, de alvo aqui para o Bitcoin, essa região aqui dos 32.600, inclusive a gente poderia fazer aqui, né, esse canalzinho aqui, tá, pessoal? A gente poderia começar a formar esse canal aqui para o Bitcoin, tá? Então, isso aqui que a gente poderia fazer, tá? Mais ou menos seria isso aqui o desenho, né? De formar um canalzinho aqui para o Bitcoin assim, ó. Tá? Então esse aqui seria o alvo para gente, né? Quem está comprado para o Bitcoin aqui, aconselho aí vale a pena a gente poder aqui avaliar de realizar nessa região aqui, tá? É o que eu estou de olho. Vou mostrar para vocês aqui também por que isso, né? Mais adiante que em outros indicadores, tá? Uh, pessoal, mas aqui a gente está numa região, ó, que para stop, honestamente para vocês a gente botar stop muito curto aqui. Eu acho que é complicado. A gente pode ser estopado muito fácil, tá? A gente está numa região de lateralização aqui. Eu acho que é bem fácil de ser estopado. E a gente continua ainda, tá? Tem que confirmar aqui, inclusive, tem que ver com o pessoal da High Block que sumiu aqui essas regiões de pools de liquidação aqui, acabou de sumindo, tá? Mas eu tenho que ver com eles, tem inclusive isso aí, eu vou ter uma reunião com eles essa semana aí pra ver algumas ferramentas novas e pretendo fazer inclusive tutorial dessa ferramenta aqui, tá? Então acabou sumindo esses pools de liquidação, mas eu continuo aqui, né, posicionado mais nessa região aqui, tá, pessoal? Então é, as minhas horas de compra continuam nessas, nessas regiões aqui abaixo, tá? Então o Bitcoin pegando esses pools de liquidação aqui, eu vou estar tá me posicionando comprando o Bitcoin. Então, eu fiz compras muito pequenas aqui nesses, nesses, nessas regiões aqui abaixo de suporte. Tá? Muito pequeno mesmo, porque eu esperava o Bitcoin pegar regiões mais abaixo que não pegou. Tá? Então, agora o Bitcoin está bullish, tá? Ele está, de certa forma, bullish numa região de existência, contudo. Né? E a minha posição ainda ela é pequena, tá, galera? Não estou com uma posição grande aqui. Porque uh, existe sim a possibilidade de a gente acabar retraindo mais, tá? Então, eu vou estar tá comprando de novo o Bitcoin quando a gente conseguir aqui retraindo, tá, galera? E, e tendo liquidação de longs aí, vou estar tá me posicionando mais fortemente aí no Bitcoin, tá bom? Inclusive, a gente começou a formar pool de liquidação a regiões mais abaixo aqui também, tá? Uh, então, galera, a gente está aqui, ó, voltando para o gráfico do Bitcoin aqui, ó. Essa região de resistência, né? Com, a gente tem esse alvo aqui, ó. Se a gente botar aqui, inclusive, nosso, nosso, nossa ferramenta aqui para medir aqui, ó de quanto a gente tem de, de risco retorno aqui pro Bitcoin, ó. Se a gente entrar na posição, entrando na posição nessa região aqui agora, com um alvo aqui nos 32.600, né? Eu vou mostrar para vocês porque esse alvo aqui é interessante também a gente avaliar, ó. A gente teria que, na minha opinião, estopar nessa região aqui, ó, tá? Eu acho que seria mais sensato estopar nessa região aqui dos 27.200, tá, galera? Então a gente tem aqui um risco retorno tá abaixo de 1, uh, um, tá? 1 um para 1. Um. Então, eu gosto de avaliar realmente um risco de retorno maior para poder entrar. Então, por isso seria interessante numa retra... retrações de Bitcoin aqui que a gente posicionando, ó, pelo menos para 1 um para 1, um, para tá? a gente poder entrar aqui em uma operação. Tá? Obviamente, se você quiser entrar mais pesado, alavancado aí, né? Daí, a gente tem que avaliar de botar um stop mais para cima, tá? Mas eu acho bem arriscado fazer isso, porque... É, acredito que a gente, com o Pinterest subindo aí também, a gente pode ter um pouco mais de volatilidade o Bitcoin, tá? Então, eu tô avaliando de fazer compras aí nessas regiões aqui, com o um stop na região dos 27.200 dólares, tá, da galera? Que eu acredito que é um, um, um stop aqui, tanto da análise técnica, é importante, como a gente pode ver aqui, ó, como também, olhando aqui, o, essa ferramenta da Block mostra aqui que a gente tem, nesse período aqui, né, todo de maio, ó, a gente tem aqui o um suporte muito forte na região dos 27.000. Deixa eu tirar essa ferramenta aqui. Então, aqui a gente tem suporte muito forte na região dos 27.200, aqui no Open Interest. Tá? E também vamos ter aqui uma certa resistência nessa região dos 32.600, tá, galera? Essa aqui é a faixa que a gente pode trabalhar com o Open Interest aqui. Regiões que a gente pode avaliar de estar tá comprando, né, mantendo suporte ou então fazendo, botando stop loss aqui nessa região. Que eu acho que, no meu caso aqui seria mais para stop loss, na minha opinião. Tá? Acho que região de compra é até a região dos 28.300, galera. Aqui já seria mais arriscado, tá? E... Alvos aqui na região dos 32.600 é o que eu tô buscando aqui agora. Então eu tenho posição do Bitcoin aqui agora, nesse momento, tá, galera. Mas é uma exposição bem pequena, tá? Inclusive compras que eu fui uh, fazendo em regiões de suporte mais abaixo, né? Eu fui aqui já vendendo nessas regiões aqui. A gente começou a ter liquidações de, de, de, de, de shorts aqui também, pessoal. A gente foi vendendo, tá? Então para mim aqui agora é avaliar realmente retrações do Bitcoin para a gente poder ficar comprado. Ainda não tô 100% aí. Uh, não estou zerado as minhas posições aí, tá, galera, mas pretendo zerar na região dos R$32.600 se o Bitcoin pegar, tá? Uh, então, basicamente, é isso, tá, galera? Acho que a gente está com o Open Interest uh, ainda subindo aqui, com o preço subindo, isso é bom, com o Long Short Ratio caindo, na né? região que a gente está abaixo de 1 aqui nesse momento, tá, na Binance. Então, de 0.92. Então, mostra que a gente vale a pena a gente estar tá posicionado sim, só que como a gente tem um risco retorno ainda uh, que eu considero não muito bom, Tá? Na minha opinião, eu acho que não é uma exposição muito grande ainda, tá? Então, na minha opinião, se a gente conseguir atrair mais, aí vou estar tá comprando com stop na região que eu comentei para vocês. Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui agora no curto prazo, tá? Em relação ao Bitcoin, eu acho que antes disso não tem muito que a gente, uh, não tem muito que a gente fazer aqui, não, tá, galera? Então tem que tomar cuidado. A gente tá numa região de lateralização aqui perigosa, e tem que, na minha opinião, botar stop curto aqui é pedir para tomar stop, tá? Então, para mim, Melhor compra que seria essa aqui, pessoal. Essa aqui que era a minha estratégia, né? comprar nessa região dos 28.300, só com esse top aqui, a gente teria um risco retorno aqui de praticamente né, de 4 para 1 aqui, tá? Isso aqui seria o ideal, ó. Esse, aqui, esse aqui seria o, o meu plano de trade que acabou não dando certo, tão certo assim, tá? É, porque não consegui comprar, onde eu tinha ordens de compra pesada seria essa região aqui que eu acabei não conseguindo pegar. Tá bom, galera? Então, acho que é isso aí. Eu acho que quem está posicionado aí, vale a pena manter aí a exposição, Deixe que não seja uma exposição muito grande, que você está confortável, de estar tá exposto, né? Com alvo nessa região aqui dos 32.600, tá? Lembrando que a gente tem, lembrando que a gente tem gap aí lá do Bitcoin na, na CME, lá na região dos 35 mil dólares, tá? Mas eu não vou esperar uh, ficar posicionado até lá não, tá, galera? A região dos 32.600, acredito que seria uma boa região para sair fora aqui dessas compras. E a gente avaliar depois de manter suportes aqui nas, nas faixas dos 31 aqui, tá? Inclusive a gente tem aqui o CPR mensal, ó, também comentar para vocês. Essa região que seria bom manter um suporte nela, a região dos 31 mil dólares, tá? Então a gente pode vir aqui bater e eu gostaria de ver o Bitcoin fazendo suporte nessa região dos 31, tá? Pra gente poder buscar lá a região dos 34, 35, tá? Esse aqui é o que eu tô aqui monitorando pro Bitcoin e eu vou atualizando vocês ao longo do tempo aí. Beleza, galera? Então em relação ao Bitcoin que eu tenho pra vocês é isso, tá? Uh, basicamente é isso aí. A gente está bullish aqui numa, numa região de resistência, tá? Então o risco-retorno para mim não está ainda tão favorável, uh, tão bom quanto eu gostaria. Mas vale a pena a gente ter uma, uma exposição que nos deixe confortável aí com o Bitcoin. E estou comprando aí se a gente conseguir acabar retraindo mais aqui, tá? Mas a gente está aqui pra, praticamente né, retestando essa região de resistência, fazendo um suporte aqui, o que deixa a gente estar tá até uh, né, um pouco mais tranquilo, tá? Mas realmente, com toda a estabilidade do mercado aí, acho que é um pouquinho complicado. Uh, esperar que simplesmente esse esse rompimento aqui que não foi um rompimento, a gente não teve um volume aqui interessante também, tá? Então, eu não tô confiando muito nesse suporte aqui não, tá? Tô, tô com exposição pequena, com stop aí alongado, tá bom, galera? Em relação à dominância do Bitcoin, algo que é interessante de acompanhar aqui, que a gente tá, né, ainda mantendo suporte nessa linha aqui, né, uma resistência que está rompendo para cima, tá? Então, é uma região importante. Mas estamos aqui agora, no curto prazo, caindo, tá, pessoal? Então, isso aqui bota um pouquinho mais de risco no mercado. Estamos aqui querendo fazer um pivôzinho aqui de baixo também, nessa região. Então tomar cuidado aqui. Isso aqui pode botar risco no mercado, tá? Vamos ver. É, seria muito bom ver a dominância continuar subindo aqui. E acredito que isso vai acontecer sim, tá? A, gente... a minha projeção para a dominância do Bitcoin, se a gente olhar aqui também, ó, nesse pivô aqui que a gente fez, a minha projeção é região dos 46% aqui, tá, pessoal? Então, puxando aqui também Fibonacci, ó, Uh, seria, levaria aqui a, a, a dominância para o primeiro alvo Fibonacci nessa casa aqui próximo dos 46 47 ó, tá então seria importante acompanhar isso aqui inclusive se a gente conseguir romper essa região aqui dos 47 a gente pode ver que no semanal a gente faria um baita pivô aqui ó tá muito bom mesmo isso aqui levaria do, o Bitcoin aí so, so, uh, uh, tá ganhando muito em relação aos altcoins então tome cuidado com os altcoins aí tá acho muito importante vocês maneirarem a exposição de altcoins é, realmente, pessoal, isso aqui é um aviso que eu tenho falado há bastante tempo, mas agora é, é ainda mais importante, tá? Acredito que as altcoins vão ficar cada vez mais perigosas aí. Então, tome cuidado na exposição de vocês, tá? Comentando aqui sobre a SP500 e o índice dólar, é o seguinte, galera, a SP500 aqui no, no, no, uh, no 4 horas diário, a gente tem algumas divergências bullish aqui, tá? No RSI, eu tô de olho nisso aqui, a, aqui agora. Uh, a gente corrigiu muito forte também, que a gente pode ver que corrigiu já a região de 322. tá? Se a gente puxar esse fundo aqui da... SP500 está o topo, tá? 32 a gente praticamente corrigiu aqui para SP500, tá, galera? Então, acho que é, é, na minha opinião, aí interessante a gente ficar um pouquinho mais bullish com o mercado, tá? Esse aqui é um motivo que eu estou um pouco bullish. Tem divergências bullish no RSI. Também já corrigimos a região dos 13.2, tá? Acho que é interessante a gente estar tá um pouquinho aí esperando um uma certo respiro aí do mercado, tá? Apesar da... Aqui, vamos puxar o gráfico do diário aqui nessas regiões. A gente pode ver que a gente teve... Um, uh, um rompimento aqui para baixo dessa cunha que eu mostrei para vocês, rompimento, reteste aqui e fizemos um fundo mais baixo, tá galera? Mas na minha opinião, com essas divergências aqui, tá interessante a gente ter uma. uma, uma uh, tá um pouquinho mais bullish aí, tá? Com, com o mercado. E outro motivo também que, que eu tô aí ficando mais bullish no curto prazo, tá? Com, com, a, com o mercado aí, a gente tem aqui a correção forte também do índice do dólar, né? aqui no semanal a gente tá corrigindo muito forte, ó, a primeira correção forte a gente tem. A gente não teve correções, pessoal, praticamente desde lá de maio de 2021. Não teve correções fortes, assim, uh, muito grandes em semanal. Então, para mim, a gente pode sim buscar uh, Fibonacci aqui dessas, dessas, dessas regiões aqui. Seria importante o índice do dólar perder essa região aqui próxima aqui dos 101.9, tá, galera? Vamos ver. Mas está corrigindo muito forte aqui. Acho que é interessante a gente estar tá um pouco mais... Uh, esperar que o mercado pode, possa dar uma respirada aí, tá? E outro fator importante também, que aqui, ó, os uh, título do governo americano lá de, de, de 10 anos, a gente rompeu aqui esse canal para cima, né? Então, aqui isso deixa o mercado um pouquinho mais, é uma expectativa já de aumento da taxa de juros, enfim, deixa o mercado aí mais impreensível, tá, galera? Mas está na região de resistência forte aqui também, tá? Então, para mim, a gente pode dar uma respirada aqui agora, tá? É, na regiões mais abaixo, Pra gente poder aí... Uh, né? Por isso que no curto prazo tá interessante ficar exposto, tá, galera? A gente tá numa região de existência. E essa, isso aqui, idealmente, esse rompimento aqui tem que virar um suporte, tá? Então, para mim, isso aqui pode dar uma retraída aqui no curto prazo também, esses títulos do governo americano. Isso dando aí um respiro pro mercado aqui agora que tá precisando aí, na minha opinião, tá bom? Então, galera, acho que basicamente é isso. Vou atualizando vocês também a medida do possível aí com os indicadores, tá? Acompanhe a live também. Vou botar tudo que tá importante na live aqui tá rodando no meu no canal. Tá? se tiver alguma um gráfico importante eu vou mostrar para vocês também aí tá tudo que for uh, né, relevante para o mercado eu vou estar postando para vocês aí nessa live tá bom galera então deixe aquele like para apoiar se você gostou aí do vídeo e a gente se vê amanhã para mais uma análise do Bitcoin aí um abraço galera